Presidente, eu pediria, eu pediria atenção de vossa excelência, do plenário silêncio, que eu quero colocar aqui uma gravação, uma gravação que é de vossa excelência. Se vossa excelência não reconhecer a voz... Não cabe gravação, deputado. cabe, presidente. Não cabe, senhor não cabe, presidente. presidente. Não cabe. Não cabe, não cabe gravação. Não, senhor... não, cabe... não cabe gravação, deputado. Deputado, vossa excelência pode falar, a palavra é ao parlamentar. E não utilizar vídeo e nem áudio. Deputados, Vossa Excelência grita, mas leiam a reclamação 1 de 2013. Então não cabe mandar áudio. Pode falar, deputado. É isso que eu estou falando. Vossa Excelência, eu estou com o meu tempo de líder. Eu peço dizer a Vossa Excelência o seguinte: Vossa Excelência, de viva voz, de viva voz, nesse microfone, colocou no vídeo onde Vossa Excelência reconhece. Que se tivesse um requerimento de um, de um novo isso... assinatura de um. Está aqui, está gravado. Deputado, não cabe gravação. Não cabe gravação, deputado. A questão de ordem, que embasou o início de tudo. Foi uma questão de ordem que vossa excelência apresentou à presidência da casa e a vossa questão de ordem foi indeferida. Então, se vocês não têm coerência, igual na semana passada, foi feito um acordo até pela oposição e o pessoal ficou fora, vocês têm que ter um pouco de hombridade. Vocês têm que ter hombridade na palavra e na coerência. Vossas excelências têm que ter coerência. Não adianta vir até aqui. Não adianta vir até aqui. A palavra está com Vossa Excelência, mas não pode utilizar. Não pode utilizar. Vai bater, Coisa, presidente, presidente, que a a vai acreditar. Presidente. Chama o médico. Recolha. Abaixo médico O tá na favela. É. As regras é para ninguém falar dessa Seu presidente. Vamos re respeitar as regras. Deputados, por favor, civilidade. Vamos votar, presidente. Isso é questão de desordem, senhor presidente. Vai sentar, regelado. Manda o regelado sentar aí, presidente. É duro quando o país tem que ficar vindo o Ivan Valente aí bagunçando o Corete. Vamos sentar, Boa. vamos boca, sentar. Senta aí, rapaz. Deputado, peço que O pessoal está querendo tumultuar. É, o pessoal acostumado a fazer barraco nas favelas, pensa que isso aqui é favela. Não se intimide não, presidente. Eles estão querendo tumultuar. Essa vergonha, é uma a oposição é uma vergonha. Não tem argumento, começa a querer tumultuar. Nada, tem gente decente na oposição. O pessoal tem que aprender a fazer questão de ordem. Até agora é só questão de desordem. Respeito. O Brasil não pode ficar à disposição de Ivan Quero Valente e dos seus caprichos. Ivan Valente é um absurdo que você fez. Ivan quer vaidade, aparecer, quer sair no Jornal Nacional. Senta, Ivan. E podem fazer o barulho que quiserem, porque eu vou continuar tocando essa reunião e a gente vai votar hoje. Hoje nós vamos votar. Não tem votos para aprovar a matéria. O governo precisa dos votos de partidos que não são governo inclusive são hostilizados pelo governo. Não cabe aqui a separação Vira entre a oposição evidente. e governo. Lógico que sim. Tem matérias, presidente, que separam direita e esquerda. Não é o caso. Essa matéria separa. Ah, é. Encerra, presidente. Encerra. presidente. Acabou, Encerra, acabou. presidente. serra vamos. Peço silêncio a todos os deputados. Deputado Artur Maia, pela liderança democrática, democrata, vai utilizar a palavra. Deputado Arthur Maia. Senhor presidente, estamos vendo aqui na Comissão de Constituição e Justiça que justamente aqueles que evocam que essa proposta ela tem a força, tem o codão, tem a capacidade de modificar uma PEC que foi aprovada também por esta casa em anos anteriores. E é por isso mesmo que V. excelência decide com todo o acerto quando não aceita esta tá, proposição, tá, esta questão de ordem da oposição no e dá prosseguimento à votação. Nós sabemos, sabemos que aqui a oposição já esgotou. Vossas excelências. Não, não venham aqui na frente, pelo amor de Deus, eu já avisei. Eu já avisei. Se respeita o que vossa excelência faz aqui no parlamento. Você avisou duas vezes que é encerrar a votação. Ninguém Quem ele pensa que é? Esse. Veja Ative o médico, eu foi eu igual valente. Conseguiu... Vamos votar! o trabalho tá valente hoje! Agora Vossa Excelência foi lá, está pressionado, porque Vossa Excelência sabe que cometeu algo ilegal. Não cumpriu o regimento, agora Vossa Excelência vem dizer que não tem as 10. Está faltando 10 assinaturas que não confere. Os deputados estão aqui, da oposição. O deputado Marcelo Freixo não confere, não confere, ele está aqui, está aqui na casa. Isso aí chama golpe. Isso chama golpe. Ah, presidente, golpe. Nós não vamos aceitar golpe aqui. Não aceitamos golpe. golpe quem chega de golpe. Já teve o um impeachment. Fora Temer e fora Francisco. Tá bom, anotado, deputado. Como volta o próximo. Fora Franskin, né? essa é boa. É.